É, meus amigos, a Bandai Namco nos pegou de surpresa hoje bem cedinho, pois eles revelaram um novo trailer de gameplay de Tekken 8 com foco do no nosso querido Kazuya, então a gente vai poder ver aqui, eu vou trazer esse trailer pra gente poder fazer um react, ver aqui como é que tá a jogabilidade desse personagem e as habilidades dele, utilizando ali o sistema Hit, com agressividade e tudo mais ali, muitas das coisas que eles estão trazendo na mecânica do Tekken 8 com aqueles gráficos maravilhosos que a gente tem visto aí também nos últimos trailers Saudações Elisa, eu sou Caio Nobre vamos aí para mais um videozinho de Tekken 8 nesse canal maravilhoso, se você tá animado pra poder assistir esse trailer aqui juntinho comigo deixa aquele likezão maroto, se inscreve aí no canal Ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos Pessoal, é uma regra do YouTube Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Vocês estão ligados aí como que esse negócio funciona O YouTube não entrega vídeo pra ninguém Então vocês ativando o sininho Vocês garantem aí uma maior entrega dos nossos vídeos Acesse o nosso site que é o mailour.net poder ficar por dentro ali das notícias de games Críticas de filmes e análises de jogos E também considere se você puder se tornar um membro ativo aqui do canal poder ter acesso a recompensas exclusivas Como o nosso grupo do WhatsApp a gente poder trocar uma ideia todo santo dia Ter o seu nome eternizado nas telas Finais dos nossos vídeos e participar de sorteios exclusivos para membros, inclusive nós iremos fazer sorteios muito em breve para vocês aí de jogos como Dead Space Remake e Hogwarts Legacy, então fiquem ligados aqui no canal. Principalmente nas nossas lives pra vocês não perderem. Se você não puder se tornar membro do momento, deixa aquele likezão aí, um comentário sobre o tema proposto e assiste o vídeo até o final que já ajuda demais. Beleza, minha gente? Então vamos lá. Deixa eu trocar minha tela. Já estamos aqui com o vídeo devidamente preparado do nosso querido Kazuya. Ó. Kazuya Gameplay Trailer do Tekken 8. São basicamente dois minutinhos aqui de puro gameplay do personagem. Então a gente vai conferir juntos aqui e depois se atentar aos detalhes desse trailer. Simbora, meu povo! Peguei. Pegue 16 né? Pô, esse logo novo da Bandai Namco, velho Eu achei muito foda Essa intro ali também remetendo aos Tekken anteriores O Tekken 7, se eu não me engano, tinha aquela intro, né Deles vistos de cima assim Indo dar um soco no outro Eu acho que era o Tekken 7 mesmo, né Vocês podem me corrigir aí Ah, danado Um opressor de sangue frio Nossa, olha esse gráfico, irmão Hum. Chega dessa farsa Ah, esse cenário a gente já tinha visto em alguns trailers, né? Antes Nossa senhora Cara, os efeitos de partícula estão muito lindos Olha o cenário sendo destruído, ó Eu, eu controlarei tudo Hein? Hum. Nossa Oh, sistema hit ali, ó oh, Com mais agressividade para o personagem oh, louco, ele deu uma espécie de parry ali? Uh. Nossa, tá bonito, viu? Oh, não fico muito convencido, ele falou Nossa senhora <risos> Patético PS5, Xbox Series X, PC Digital É isso, meus amigos Caras, vou falar com vocês, viu? Esse gameplay do Kazuya ficou do caramba Agora vamos nos atentar a alguns detalhes aqui, velho Que eles trouxeram nesse gameplay pra gente Primeiro de tudo, o gráfico eu gostei pra caramba dessa imagem aqui, ó é uma imagem cujo fundo tá bem parecido com o que eles fizeram ali com a Nina, né? Em termos de arte que eles estão trazendo assim, que são as correntes aqui pegando fogo e tudo mais. E esse concept, vamos dizer, né? Do personagem aqui, muito legal. Aí chega o nosso querido Kazuya. Mano, olha esse gráfico, mano. Eu acabei pausando aqui bem na parte que fica branca. Tá bem feito pra caramba, velho. Eu vi algumas pessoas comentando com relação a downgrade e tudo mais. Só que como o jogo, ele tá bem longe ainda do seu lançamento, né, pessoal? Vamos aguardar um pouco mais... Está mais próximo, vamos dizer assim, do lançamento. Porque eles disseram que tem muitos trabalhos de iluminação poder fazer. Eles têm que polir bastante o jogo lá até o lançamento, ainda, sabe? Então, ó, já começamos ali com o gameplay puro do nosso querido Kazuya. Tem algumas partes bem interessantes, ó. Golpes ali bem familiares do Kazuya, inclusive, ó. Essa parte aqui, ó. Se liga nessa pilastra aqui no fundo, ó. Minha câmera ela tá um pouquinho na frente, mas dá pra gente poder ver a pilastra quebrando, ó. Ele vai batendo, o negócio quebra, mano. A questão dos cenários destrutivos que eles tinham falado com a gente que ia ter. Olha o Kazoo ali ativando o seu modo besta, por assim dizer. Fodástico pra caramba. Gameplayzinho ali, fazendo alguns combos. Indo pra cima ali com o sistema HIT ativado, ó Tá vendo esse foguinho azul que fica em volta do corpo dele? Esse é o sistema Hit que eles estavam explicando inclusive em detalhes aí no último evento No campeonato, no Tekken 7 no final lá Que eles apresentaram depois o trailer da nossa querida Nina Trouxeram mais detalhes de gameplay e tudo Algumas coisas bem interessantes aqui, ó Teve a parte que eu comentei que me pareceu uma espécie de parry do Kazuya Que foi exatamente, pessoal, nesse momento aqui, ó Ele foi pra cima com o sistema Hit ativado Aí o Jin foi bater, ó. Olha lá, ele bateu. E ele fez alguma espécie de ativação no momento, ó. Que tancou o ataque, fez ele bater na parede. E ali provavelmente o Kazuya ia bater mais um pouquinho, sabe? No personagem. Então, assim, ficou muito foda, velho. Gameplay tá muito legal. O cenário, inclusive, esse cenário que eles estão mostrando aí pra gente. Ele parece que tá bem melhor nesse trailer Do que nos outros gameplays Que eles mostraram pra gente Eu não sei se é impressão minha Depois vocês podem colocar aí nos comentários O que, que vocês acham acerca disso Agora, olha só essa expressão Do nosso querido Kazuya, rapaz Em termos de gráficos e tudo mais A gente já tinha visto o LOL Ele fazendo força lá, né Mostrando os músculos dele e tudo mais O negócio é muito impressionante O cara totalmente fibrado E aqui a gente pode ver, cara Os detalhes nas expressões do Kazuya, sabe A testa dele franzindo aqui As ruas rugas e tudo mais, tá muito muito foda, cara, tá com um aspecto muito mais realista por assim dizer, né, esses gráficos aqui embora ainda seja bem característico do Tekken, mas é uma coisa que eu acho muito legal, a gente vê essa evolução, ainda mais que eles estão utilizando a Real Engine 5 nesse jogo, né, cara, então a seta do mouse bem aqui no nariz do Kazuya mas beleza, agora dá pra vocês verem melhor aí, ó, até mesmo a profundidade dos cortes aqui no rosto dele, mano ó, fica muito mais aparente, fica muito mais foda, sabe, aí que finaliza e é isso, minha gente, esse foi o trailerzinho aí que a Bandai Namco trouxe pra nós, do nosso querido Kazuya, eu acho que eles vão fazer isso com os demais personagens, igual eles trouxeram um gameplay específico do nosso querida Nina, lá no evento do Tekken 7, na final do campeonato e tal, onde eles deram detalhes sobre o Tekken 8 também agora, eles trouxeram do Kazuya e eu acredito que nas próximas semanas aí, pode ser que eles tragam também gameplays específicos do Paul que já foi mostrado, do nosso querido LOL também, que já foi mostrado eu acho que já teve gameplay do Jack também, que eles mostraram pra gente, eles devem trazer ele como um personagem específico, assim, poder focar no gameplay Olha essa sequência de combo maravilhoso. Mas é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho trazendo esse react e alguns comentários acerca do gameplay do Kazuya. Agora eu quero muito saber a opinião de você aí, querido espectador que tá assistindo agora. O que, que vocês acharam do gameplay? O que, que vocês acharam dos gráficos, dos golpes e tudo mais? Vocês estão curtindo tudo que está sendo apresentado aí sobre o Tech 8? Eu vou adorar ver os comentários de todos, meus amigos. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto aí, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Pra todos vocês aí, até mais e fuimos, meus amigos.